Falar de produtividade, todo mundo quer ser mais produtivo Nesse vídeo eu vou te contar 5 técnicas que te forçam a ser mais produtivo Então vamos embora para você conhecer cada uma dessas técnicas Eu sou Guilherme Minaré e trabalho home office já tem muito tempo Então eu tive que desenvolver técnicas e aperfeiçoar, pesquisar bastante, estudar muito Sobre como ser mais produtivo no meu dia a dia As técnicas que eu vou te passar aqui são técnicas que eu utilizo e me deixam muito mais produtivo Saúde. A primeira técnica é você ter um objetivo muito bem definido, é saber exatamente onde você quer chegar, qual o seu alvo, o que você vai fazer para atingir aquilo ali. E para isso, nada melhor do que definir metas. E eu gosto muito de uma ferramenta chamada Smart. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é de um artigo do meu blog, onde eu explico como você pode fazer essa meta smart, passo a passo, ser é definido, cada etapa. Mas, de qualquer forma, a meta smart é você especificar, você mensurar o que você quer, você analisar se é atingível, se você consegue atingir ou não, se ela é relevante para o seu dia a dia, para o que você quer, para os seus objetivos e em qual tempo que você vai fazer aquela meta. A segunda técnica é você ter foco em alguma outra. Não fazer multitarefas ou colocar vários projetos em execução ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você não executa nenhuma com qualidade e você fica com a mente carregada para produzir. E também tem um detalhe, vou te dar um exemplo. Imagina só, você está produzindo no seu computador e tem lá 10 abas abertas. Quando tem 10 abas abertas, você automaticamente, o seu cérebro começa a analisar essas abas e você não tem uma execução com clareza. Eu gosto muito de utilizar um aplicativo chamado OneTab. Esse aplicativo aqui, o que, que ele faz? Se eu tenho várias abas aqui abertas, eu instalo ele no meu Google Chrome e eu posso simplesmente vir aqui ó, e apertar o Untap e ele fecha todas as abas e deixa só uma única aba com todas as informações do que eu deixei aberto. Já a terceira técnica é você listar as suas tarefas diárias e suas tarefas semanais. Como assim? Você coloca tarefa por tarefa tudo que você tem que executar. Por quê? Isso vai te dar clareza. Você vai acordar e vai saber exatamente o que você tem que fazer no dia. Você não vai ficar perdendo tempo, olhando a rede social e um monte de coisas sem executar o que você precisa executar. E eu gosto muito de utilizar o Trello para fazer isso. É uma ferramenta gratuita, você pode se inscrever gratuitamente e criar... Quadros. Nesses quadros você lista suas tarefas. Como que eu organizo os meus quadros? Eu coloco Backlog, To Do, Doing, Review, Blocked e Done. Vou te explicar cada uma dessas. O Backlog são todas as tarefas que eu tenho que executar para algum projeto. No To Do eu coloco as tarefas que eu tenho que executar na semana. Então, por exemplo, remodelar a página de venda, configurar é, é, configuração completa do Hotmart, gravar módulos e etc... Doing, são as tarefas que eu estou executando no momento, no dia, então o que eu estou executando no momento. Review, é alguma coisa que eu preciso revisar, revisitar, ou até mesmo para outra pessoa da equipe dar uma olhada, o que, que precisa ser feito. Blocked, alguma tarefa que seja bloqueada, por exemplo, eu terminei a página e preciso configurar pixel, então a página está finalizada, mas o pixel não, então ela está bloqueada, ela não está finalizada por completo. E Done, finalizado, são as tarefas que eu já executei, tudo que eu fiz e etc. E com isso eu passo a ter clareza de todas as tarefas que eu tenho que executar no dia. E eu não fico perdido, eu já começo o meu dia sabendo o que eu vou executar e tudo que eu tenho que fazer. Uma sugestão é o seguinte, liste três tarefas só para o seu dia. Se você listar muitas tarefas, corre o risco de você não executar e se frustrar no final do dia. Então, coloca o que você consegue fazer, o que dá para fazer de verdade, o que é essencial para que você faça, beleza? Já a quarta dica é, largue o celular e as mídias sociais. É sério, porque você fica perdendo muito tempo vendo as notificações. Você pode até desativar as suas notificações. Um aplicativo que eu gosto de utilizar é o Forest. O Forest ele é muito bom para que você mantenha o foco. Você lista lá quantas horas você vai utilizar no aplicativo, quantas horas você quer colocar, quantos minutos, etc. E ele gamifica. Então você basicamente planta uma árvorezinha. Essa árvore vai crescer naquele período de tempo, naquela janela que você falou. E se você pegar o seu telefone e minimizar o um aplicativo, ou abrir outro aplicativo, a sua árvorezinha do jogo morre, Ou seja, você não foi produtivo. O interessante é que você coloca ali e você a cada momento quer ganhar mais árvores, quer plantar mais árvores e isso faz com que você gamifique a sua produtividade, você passa a produzir muito mais. Esse aplicativo tem me ajudado bastante, porque eu coloco ali e eu sou, eu sou competitivo, então eu quero ter mais árvores plantadas, então eu foco e foco, concentro e largo o celular. Isso me deixa extremamente mais produtivo. Já a quinta técnica, que você tem um companheiro de batalha, o que é isso? É uma pessoa, um amigo, pode ser sua esposa, namorada, ou um amigo, que vai compartilhar com você a produtividade. Como assim? Vocês vão listar o que você vai fazer na semana, por exemplo, você lista o que você vai fazer e o seu companheiro de batalha vai listar o que ele vai fazer também. Vocês vão trocar isso e um vai prestar conta com o outro do que foi executado e o que não foi executado e por quê. Isso é bem interessante, porque você passa a ter uma obrigação. Para quem trabalha home office, isso é muito legal, porque você passa a se comprometer com o resultado e mostrar para o teu amigo. E claro, o teu amigo também é uma pessoa, é um carrasco que vai cobrar quando você não fizer. Ele vai te ajudar a ser mais produtivo. Eu tenho um amigo chamado Luan e a gente troca isso quase que semanalmente. A gente abre uma live ou troca por e-mail as informações do que está sendo feito e etc. Um motivo ou outro, um trabalha para ajudar o outro a ser mais produtivo no momento de trabalho, então isso faz com que o rendimento seja muito maior, então você pode ter um companheiro de batalha, inclusive, o que você pode fazer? Você pega esse vídeo, manda para uma pessoa que você gostaria que fosse o seu companheiro de batalha e pede para ele assistir, e pede para ele te ajudar, fala assim, olha, vamos nos ajudar, porque a gente precisa focar para ter resultado, e provavelmente se você convidar um companheiro de batalha para isso, um amigo e etc., ele vai topar e vocês dois vão ser muito mais produtivos. Vão conseguir um resultado muito melhor. Então, compartilhe esse vídeo com esse seu amigo. Uma pergunta, você já conhecia alguma dessas técnicas? Então, comenta aqui embaixo se você já conheceu alguma dessas técnicas. Ó, um forte abraço e nos vemos num próximo vídeo.